Eu e Isabela, a Isabela já entramos na, na praia A gente ganhou essa boia daqui, ó Da vizinha a gente, Deus Deus. Pra gente. a gente ganhou duas, só que a gente errou só uma ficou feliz. A gente acabou de dar um pulo na, na piscina E agora a gente vai pro lado deck Mas antes, gente Eu quero dar mais um pulo, Vocês Isabela uh! Vamos filmar pra eles é demais, hein, gente? Ó, primeiro eu vou começar te filmando Aí depois você me filma, combinado? combinado? Então vamos lá, gente Não, sim, Bela, Vai lá daquele lado, a água tá tão bonita Dois, um e já! Bum. Nossa, minha gente É Muito fundo, olha isso! E ali é mais fundo ainda, ó. Bela, depois você vê aqui como você vê, ó. Parece dos Estados Unidos. Uhum. Ah, Aqui, bela. Gente, agora a bela no ar. Dois Oi. Um e Uau. Oh, Que delícia, vem cá, tá, gente E aí, Bela? Aí. Gente, se vocês vão de praia E de piscina, deixe seu like, hein Vem cá comigo Ó, oh, gente, essa piscina não dou pé, tá? Vamos dar um mergulhinho? Uhum. Querem mergulhar? ele vão mergulhar com a gente, vem, Bela Gente, eu não sei Se vou direito assim, tá? Eu vou virar a câmera e acabar com vocês Tchau, Bela. agora eu vou te filmar mergulhando, vai. Vamos lá. Vai, 3, 2, 1. Vamos ir Fazer um churrasquinho, tomar sorvete E bora lá Seguir com a nossa rotina Gente, agora a gente vai pro lado do deck, tá? Né? <risos> gente, ó tá aqui na casa. Eu Tô com frio Tô com frio agora é Fecho Tire a passagem Agora a gente vai pro lado do deck Vou vir pra Aurora e levar gente ou apoia em algum lugar mesmo. Chão, cheio, já. A Encheu a jacuzzi. Aí, a jacuzzi. Onde está? A a jacuzzi. água está fria, tá, gente? Então não é jacuzzi. Já fiquei, já. Ó, tô entrando. Estou <risos> <Tô> caindo, né? <risos> Ai, está muito gelada. Olha, vamos é pedir pro seu pai que hein? Bora lá, gente. Daqui a pouco a gente volta. Vem cá, é. gente. É. É. É. Não é nada rápido, tá? É muito fundo Oi, gente, o que eu grito é Como que eu tenho que fazer o que aqui? Aí vai ter que subir o fundo da vizinha Ela deixou É eu ah, eu vou vai. Tá bom, gente? Aí depois a gente aparece daqui a pouco Ai, a bruta tá caindo Eu já, já. Ai, Fumar. Não, calma. <risos> Vocês tem que dar, deixar o like em 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o seu like? Então, bora lá, Bela! 3, 2, 1. Que jura? Peraí, meu, da vida. Juro. Oh, eu, não, eu só não vou mergulhar. 3, 2, 1. Saiu do mar. A Isabela empurrou várias vezes de deck. É, e. Ó, eu vou pedir pra produção agora botar aí na tela. Pra vocês. Aê! Viram, gente, como legal, né? A gente pulou de lado alto, agora a vai na praia. De novo. Ai, eu tô com muito frio! Bela. Pra onde a gente vai agora? Sim, lá. a gente ficou muito pular deck. Né? É, gente. Ai, tá muito frio. Mas vamos lá logo, né? Ó, gente, a gente encheu outra bolsa aqui. A gente não tá. A gente não quer levar porque a gente tá com preguiça. A gente vai filmar pra vocês só. Você vai querer levar macaúba, Bela? Vamos levar um Então tá, gente. Então, vamos, vamos, vamos. <risos> aqui, ó, gente, tá tudo na jacuzzi. Que não é quente, tá? Então não é jacuzzi, é uma piscina mini. Gelada, congelante. Eu vou pegar o um amarelo, Bela, porque combina com a minha roupa e você. Vou pegar o um roxo, gente, aqui. ó, tem aqui roxo, então, roxo, Recombinando, é não né, bate aqui, gente, é, ó, é, é, é vocês não viram por fora das câmeras, né, eu e Isabela, a gente tava aqui gritando de medo, né, Bela, <risos> pra ir pulou, e, gente, a gente tem que subir pelo da vizinha, tipo, <risos> é muito engraçado, porque o negócio, ele me arranhou, aí eu caí de novo, aqui, ó, dá pra pescar aqui, ó, pescar, não dá pra encostar, não dá, não dá, muito, muito, muito, é muito, muito, tá, mas agora vamos, Bela, bora, tem que chamar a Ayazinha, né, nossa motorista, né, Também só que pra... agora a gente vai ir de é, macarrão, primeiro, onde a gente tava indo com o nosso carro, agora a gente vai com a nossa moto, né, Bela, bota assim, ó, que eu tava, que eu tava... gente, agora a gente tem duas motos, ó, como a gente falou pra vocês, essa é a minha. E essa é a da Bela. Que a vizinha emprestou pra gente. Aí a Bela escolheu. Mas bora lá, gente? Chatoaia, né? Chatoaia. Pra animar. Ai, gente. Aqui, ó. Enquanto isso, vamos balançar. Tem que colocar ele aqui porque ele gente tá dobrado. Bora que, nosso motorista chegou. Bora que nosso motorista chegou. Eu vou entrar aqui na moto, ó. Pé, pé. Topo, topo, topo, topo, topo. <risos> então, gente, quando eu estiver lá na praia, piscina, sei lá, eu volto com vocês. vamos entrar aqui na casa de dela, né, Bela? Olha aí. Gente, mudou tudo. Tem obra. Tem obra, ó, ó. Bem chique aqui, tem escada. Só tá bem chique as costas. Ah. Mas pronto, gente, meu nome já tá no Porque a gente quer ir pra praia, né? Porque, porque a gente quer. <risos> é. Mas eu acho que a gente vai primeiro na piscina, né, Bela? Eu preciso de piscina do que praia. É porque aquela praia, vocês não tem noção, é muito rasa. Aí, tipo, eu quero primeiro me molhar mais. gente a praia é bem quentinha. É. Não, a piscina não. A praia é quentinha. É. Só que eu acho que a piscina eu vou chegar pulando direto. Aí, ó, tamo chegando, ó. Tá ali atrás da piscina. Eu vou chegar pulando com vocês, tá? Tipo, pular. Pular. A Isabela vai me filmar. Porque eu tô com preguiça de mergulhar com vocês. Mas a Isabela vai pular primeiro. E eu vou filmar ela e depois ela vai me filmar. Bela, você vai pular primeiro, tá bom? Eu? Exatamente. Pera aí, gente, eu vou encostar na água. Ah, não tá bom, Bela. Sei que tá muito fresco. Então, você vai começar. Tá bom. Gente... Tem, eu e lá vai a Bela. Vou aproximar aqui, né? Eu vou dar uma Corre, ele, igual a ó. No bubeirão, aqui, é sei lá, o que é o tamanho dela fez. Em três, em dois, em um... <risos> aí, eu tô de lado! Que lá, é. Mas, que de lado, de ah, Socorro. Agora é você, abelhinha! Uuuuh! Uhum. <risos> não! vai e ah, Me congelar. Sua vez, hein, Bela. Depois é a vez do pessoal. Ah, gente, água, água. Uh, muita água. A água tá bem geladinha, aqui você encosta, gente, é gostosa. Vai, Bela. Ai, eu lado? Vai. vai Três. Calma aí, calma aí, Tem hoje, né? E depois a gente vai lá na praia. É a minha. quem tá mais eu também acho